Tem um delay de 10 segundos. Bom, uma maracutaia para colocar esse celular em cima aqui. Pronto, a gente <risos> já vai com... A gente já está no ar. <risos> Bom pessoal, boa noite. É... Bem-vindos à nossa primeira live no nosso canal da Encantos, né? É um canal que a gente está abrindo nesse ano de 2021. E é mais uma das novidades que a gente preparou para esse ano de 2021. É... A gente tem agora o nosso canal no YouTube, onde vocês vão poder conferir todas as nossas lives, tanto com a Kaká como com os professores, né? falando sobre diversos temas. E também o nosso canal no Telegram, que vocês vão poder ter acesso exclusivo, ou seja, só quem tá, só quem estiver nesse canal vai ter acesso a promoções exclusivas desse grupo, vai ter acesso aos cursos antes mesmo de eles saírem nas redes sociais, então vocês já vão poder saber qual curso vai sair e já se preparar para aquele curso, né? e já poder garantir a sua vaga no primeiro lote, antes que acabe, enfim. Então é sempre, é sempre bom estar por dentro dessas novidades, né? é sempre bom ter um descontozinho ali. E, e que tem muita coisa boa para esse ano, muito tempo legal, e a gente pensou numa coisa no um ano nos seis primeiros meses de 2021, bem, bem recheados assim para vocês. Tá? E em breve vão ter novidades que vão sair primeiro no canal do Telegram, depois no Instagram e nas outras redes sociais. A gente também fez um Facebook, né, que ainda está aí sendo montado direitinho, mas continua tudo no Instagram e principalmente nesse canal do Telegram. E como convidada, óbvio. <risos> para abrir, abrir tudo isso, a Ana Karina, nossa diva da AC, cunhado, não, cunhado por mim, esse nome. Diga-se de passagem, que já tem gente chamando ela disso por aí, mas tem que dar a autoria minha. <risos> Aqui na Jaque de Teresina, ela é conhecida como diva da AC, Teresina para o mundo. E, enfim, não podia deixar de chamar a Ana né, para abrir esse espaço é para falar sobre esse tema que ainda é tão relevante. A pandemia não acabou, né? A pandemia não acabou. O ano mudou, mas a pandemia não acabou. E foi por isso que a gente escolheu esse tema para iniciar. Afinal de contas, a gente sai de um ano turbulento, entra em outro ano e muitas pessoas têm na cabeça que né, o costume de, de imaginar é até um, um comportamento precioso, né? De imaginar que ah, mudou o ano, mudou minha vida, mudou o ano, minhas metas mudaram, vai tudo mudar. Tu vai ficar melhor, Eu vou pular sete ondinhas, guardar sete caroços de, de uva e vai dar tudo certo. <risos> mas não é bem assim. Né? As coisas não mudam da noite para o dia. E nem o Covid vai embora da noite para o dia. Muito menos uma vacina aparece da noite para o dia. Né? Estamos aí nos preparando para receber este presente, mas, paciência, vale ressaltar, mas é, a gente tem A gente precisa tomar cuidado continuar tomando cuidado, né? Precisa continuar usando máscara, precisa continuar com isolamento, precisa continuar com álcool em gel, enfim, tomando todas as medidas né, para se precaver. E, e é mesmo até após a vacina, né? A gente vai ter que continuar tomando essas medidas. E aí, um tema que é, um tema que é muito recorrente e, e algo que se tornou bastante familiar durante esse período é a morte. Aí a gente teve que começar a lidar com a morte Constantemente, tanto a morte de pessoas próximas como a morte de pessoas distantes, né, famosos, gente que, achou, que a gente achava que nunca ia morrer, que morreu, sabe? Pessoas assim de perto, talvez você não tenha perdido ninguém, mas você com certeza tem alguém próximo que perdeu alguém. E isso começou a afetar todo mundo, né? E aí, como lidar com esse luto, como lidar com essa morte, como lidar com os sobreviventes, né? Afinal de contas, tem uma família que fica e que às vezes perde a mantenedora daquela família, perde alguém que é muito importante para aquela família, que é a base daquela família, enfim. Então, como que ficam essas pessoas, né? Então, como lidar com isso? E é algo que a gente nunca tinha se deparado antes. Então, ninguém melhor do que a Ana Carolina de Farias. A gente fez um curso com ela Ano passado, sobre isso, eu amei, as pessoas super se emocionaram, porque ela toca nesse assunto de uma maneira magnífica e sensível e consegue atingir a todo mundo assim de uma forma sensacional. Então, Cacá, bem-vinda, você dispensa apresentações, né? E, e você pode, pode começar agora, se deixar eu falar aqui a noite inteira. <risos> Obrigado por estar aqui. Arrasa. Obrigada a você, meu bem. E, e pode falar comigo, que aí fica mais legal. Ah, vamos falando. É, boa noite, gente. Um prazer estar né? tá aqui. A gente pensou com muito carinho nesse tema, né? O, o grupo Encantos e tal, na, na reunião, e o Matheus, é, que acabou arrumando o nome, né? Porque a gente tinha colocado outro nome, é, falando de análise de comportamento e tal e aí ele falou assim vocês não acham melhor colocar porque ainda é relevante falar disso né então eu acho que ficou muito interessante o, o título que ele deu para a live né porque é, é bem isso mesmo a gente deu curso né pro pessoal de Rondônia lá pelo conhecer deu é, fez uma live né no ano passado sobre isso e mas aí era falando de morte mesmo de luto né de ritual Tal então, que a gente vai acabar falando um pouco agora. Mas é, a questão é essa, acho que o Matheus falou muito bem, né? A gente acha que entre o ano novo, pronto, mudou tudo. E não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. É, mudou provavelmente, ou vai mudar, né, o número de contaminados. Já que todo mundo viajou, todo mundo é muita gente. né? Já que muitas pessoas viajaram né, no Natal e no Réveillon. Eu quis muito viajar, mas não tive a menor coragem, entendeu? Tô, vários lugares que eu quero muito ir, né? para ver pessoas muito queridas, mas não, não tenho coragem. E não é só por mim, né? É pelos outros. Então, assim, eu tenho 44 anos, mas, né, eu moro com pessoas que têm mais de 50, né, eu, eu, eu, eu moro com crianças, é... e assim, na rua, se eu estiver, eu posso contaminar alguém, né, então, um... acho que um senso de responsabilidade, de coletividade, que eu já tinha, né, bastante, mas que, que aflorou, e assim, ninguém precisa ser como eu, né, trancafiada no chácara com a tribo inteira, né, meus dois irmãos, minha segunda mãe, meu pai, minhas filhas, meus sobrinhos, né, a gente mora tudo junto, mas é... ninguém precisa ser como eu, né, eu fiquei assim, não ia nem importar, não tinha o menor interesse, uma vez eu fui à farmácia, depois de uns dois meses assim, eu fiquei chocada, porque aí, né, tudo aqui, aquela faixinha amarela separando e tal, eu me senti meio em guerra, ela falou assim, meu Deus, aqueles filmes né? das guerras, das tricheiras. Ai, uma sensação horrorosa, assim. Né? E aí eu, eu conheci o, o balconista, né? Eu falei assim, cara, você tá tomando muito cuidado. Ele, tô, assim, não me preocupa, não. Ela falou assim, mas você tá com toque? Tipo, qual é o limite, né? Entre a higienização de uma pessoa que tá recebendo pessoas doentes e várias doenças, né? E, e o uma doença, né, um transtorno, desculpe, né, que é o toque, eu pensei, aí ele riu, ele falou assim, como é que eu vou diferenciar, eu falei, eu não sei também não, vou ter que pensar nisso, né, qual é o limite nesse momento, na dúvida, né, higienize-se, e, e fui para casa correndo assim, chocada com o mundo, né, com aquilo que eu tinha visto, e a gente, desde aquela época tem pessoas zombando, né, dessa doença pessoas é, bem conhecidas ou pessoas né, públicas pessoas que postam publicamente que não são tão conhecidas mas né, na sua rede vão postar zombando dessa doença zombando das pessoas que estão né, se cuidando e, ou cuidando dos outros sejam familiares, seja o coletivo maior né, ou é, às vezes não zombando, mas subestimando. E isso é muito, muito preocupante. Né? É, tanto em termos de saúde pessoal, quanto coletiva, como em termos de civilização. Né? Eu tenho me chocado com o um brasileiro. Eu acho que <risos> eu, eu ainda tinha uma visão mais otimista, mais esperançosa. Né? e a gente tá perdendo isso até vi uma alguém postou no facebook uma análise de um sociólogo sou péssima para nomes, desculpem isso é feio, mas né? não guardei o nome dele mas uma análise bem legal, infelizmente muito triste né? que fala que a gente tem um governo que a gente merece e que esse governo ele representa o cidadão médio brasileiro. E eu, não, não, eu não quero ler mais isso. <risos> tipo, vou parar de ler essa. Por que eu comecei a ler essa análise? Chata, Na verdade, né? é difícil de ser né? de ser É? Eu, bomba feia. Esse homem não sabe de nada. Né? Mas, assim, é, doeu. Doeu, eu fundo, meu, sério. Né? Ele fala, pelos meus estudos, é isso, o cidadão médio brasileiro é desse jeito. Né? Às vezes a gente fica na nossa bolha achando que todo mundo tem é, um raciocínio mais crítico, tem mais compaixão, né? e até autocompaixão. Mas a gente... Não é isso que a gente vê nas pesquisas em sociologia. Né? A gente vê mesmo pessoas né, que pensam como... Né, o nosso presidente, que pensam como é, né, algumas pessoas que o seguem ou que a gente presume que o seguem né, pelo que dizem é impossível não se posicionar tá? desculpe se alguém né, a favor das ideias deles é impossível em psicologia ou qualquer área de saúde né, ou, ou, de, ou área ser social ser humano é <risos> né? Não, né? <risos> claro, assim. É então, impossível assim, a gente não posicionar nesse momento. Mas assim, é... então essa análise desse sociólogo me chamou muita atenção e me deixou muito triste. Né? Mas assim, o que, que a gente pode fazer para tentar ajudar minimamente né, a, a cuidar desse país, a cuidar, pelo menos do nosso condomínio, né? cuidar dos nossos familiares até, cuidar, tentar fazer com que isso seja é, mais belo, né? que isso seja mais cuidadoso com o outro, mais respeitoso. É, e, e assim, algumas pessoas tem a, a ideia ilusória de que não falar sobre isso você vai estar até um discurso incitado pelo próprio presidente. né que, ah, a gente está fazendo um, um alvoroço muito grande em cima disso, a imprensa só fala disso, as pessoas só falam disso, isso vai criar um pânico, vai ser pior, enfim. Isso deveria falar menos sobre? Aquela, aquela velha cultura de abafar os problemas, de não falar sobre os problemas e achar que eles vão se resolver é. sozinhos. que acaba não sendo solução nenhuma. De forma alguma, né? se a gente tentando conscientizar, tentando passar regras, e modelos, já tá difícil mudar? Né? Se a gente não fizer isso, e aí? Né? Como é que fica? A nossa consciência, a nossa responsabilidade, como é que fica o mundo? Porque, pelo amor de Deus, né? ia ser um grupinho desse tamanho, que ia ter noção do que é o vírus, do que é né? estar entubados, né? do que é ter seu familiar tirado de você de uma hora para outra e você não saber... Né, o que está acontecendo. Uma amiga minha teve a mãe né, entubada e, e, e foi horrível. E eu vi o sofrimento dela, da família. Gente, né, uma amiga muito querida, psicóloga. Né, Vivian. E eu, eu, eu torcia tanto, assim, sabe, que, né, pelo amor de Deus, deixa ela voltar e tal. E ela voltou e eu achei que era um milagre. Assim, porque... Mais de 70 anos, várias comorbidades, né? Várias comorbidades, vários problemas, né? Pressão alta, diabetes e tal. E ela voltou e foi para casa com muitas sequelas que a gente também não sabia, né? Que a gente não conhecia e que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Podem ser de diversos tipos. É, ali no caso, ela dificuldade de andar, não estava não andando comendo, a, né, a pessoa tinha que dar na boca dela e sua papinha, é, 30% só de capacidade respiratória, né, e, e mais coisas. Então, sobrecarregou muito a família, né, e os, são só dois filhos, o pai também teve covid, mas não foi tão grave, então, o pai estava extremamente sofrido, né, com, com aquela internação da esposa, Ai, ah, a Vivi falou aqui no meu WhatsApp que tá me ouvindo. Um beijo pra você e pra sua mãe, seu pai, seu irmão. Pra Xuxa e pra mim. E aí, é... São só, né, os dois. Tô usando sua história, Vivi. E... Moram em cidades diferentes e ela é no mestrado. E... Cara, né... Feita a bagunça ali. E trabalho, né? O trabalho não, não vai te dar né? toda a licença do mundo. Então, cara, também te amo. Como é que. É... Sai que eu fico emocionada, Viviane. Como é que. É... Ela tá aqui, é muito difícil mesmo. Né? De uma hora pra outra, né? Para! De uma hora para outra, é, tiram né, o seu familiar. Ela tá dizendo que ainda sofremos muito. Porque a mãe teve que ficar na outra cidade, que ela tá de semi-alta. né Então ela tem que ir de manhã pro, pro hospital e volta. né e Não é a cidade que a mãe mora, não é a cidade que, que eles têm a base. né Porque onde eles moram é pequeno, é né não tem um hospital com, com essas condições. Então olha só. Né, a reviravolta, e a gente pensa assim, a reviravolta numa família, mas uma família, né, quantas pessoas estão envolvidas, os netos, tá? então, em termos práticos, em termos de tempo e de preocupação dos pais, do cansaço dos pais, né, e em termos emocionais, de não estar entendendo nada, se a gente não está entendendo direito... Né, se os cientistas estão correndo atrás e cada dia uma coisa nova, né, imagina uma criança. Né, o que, que elas pensam? É, as minhas filhas, é, tava com 10 anos, né, quando Brasília foi um lugar que falou disso e fechou. Acho que foi em março. Né? Aí chegou a notícia, 11 de março, eu acho. A partir de 12 de março, já no dia seguinte, não tem aula. Aí meu sobrinho veio correndo eeeeee, dá notícia, ela vai ter aula e tal e elas eeeeee <risos> Aí eu tipo... Opa. Aí com uns dois meses... e olha que a gente tem chácara né? como eu disse, tá, a gente mora na chakra, e tá grande e tudo Com uns dois meses elas vieram e falaram assim Mãe, todas as crianças vão morrer eu falei cruzes, por que? Ou de covid, ou de tédio. <risos> e as duas na porta do meu quarto, com discurso combinado, né? Aí eu <risos> tive que passar horas conversando, explicando que era covid, que era pandemia. Que eu nunca tinha vivido isso, e elas me tem como a velha. Né? Você nunca viveu isso? Então, assim, quanto, quanto tempo nesse mundo não ocorre isso, né? Eu falei, nem o vovó viveu isso aí, elas regalaram ah, o olho. Eu falei, é muito, muito sério. Né? A gente não pode sair por causa da vovó, a gente não pode sair né, por causa de todo mundo lá fora. Aí elas, é, mas é difícil ficar sem os nossos amigos. Então, assim, eu tô contando que é, é o sentimento de um, duas garotinhas né, lindas dentro de casa com os primos, né, com os avós e né, com uma mãe super coruja, com o um pai super cuidadoso, e elas sentiram isso, então quantas crianças não estão sofrendo, né, as que estão vivendo né, dentro de um semi-isolamento pelo menos, né? essa história da aula online, quanto não provocou mudança nas famílias, quanto não sobrecarregou né, um dos cuidadores pelo menos. Tá? e quantas crianças né, não estavam tão interessadas e o quanto as professoras os professores ficaram malucos né, sobrecarregados também, cansados alguns não tinham a menor ideia do que tinha que fazer, como fazer né? então são essas mudanças que a gente às vezes não conta na, né, na, na conta da pandemia tá? e tem mudanças em, em vários termos, em vários locais, em vários contextos né, ambientais aí que a gente deixa de contar, mas tudo isso é por conta da pandemia. Então, é muito desesperador, sabe? É desolador a gente ver alguém zombando, diminuindo né? a doença, o tratamento, o trabalho dos profissionais de saúde, né? Que de ajoelhar para agradecer dos cientistas de diferentes áreas, né, tentando bem o impacto disso, tentando chamar cu uma cura, uma vacina, né, tentando alertar a população e tantas outras coisas, né, que aconteceram a gente não vê todo, né, todo o impacto da pandemia. Então é muito Sacanagem, né, ouvir alguém defendendo uma ideia contrária à vacina, ou uma ideia diminuindo o valor dela, né. É... Eu postei no Instagram alguma coisa falando, repostei, né, alguma coisa é, falando do... Ah, vai chegar a vacina privada e não sei o quê, que ótimo. Tal, né? E aí alguém fala, não, não é ótimo. Né? O público vem antes do privado. Né? A nossa Constituição garante né? o direito básico de todos. Absolutamente todos os cidadãos. Né? Inclusive os não brasileiros que vierem para cá. Né? O direito à saúde. E, e acho que tem gente que, que não se tocou disso. Né? Então teve uma pessoa que foi lá, que eu nem conheço pessoalmente, né? foi lá e disse, não, você está pensando errado, isso é uma economia para o SUS, não tem nada a ver o privado com o público. Eu falei assim, cara, quem financia o privado? Quem tem mais interesse no privado? Né? Quem é, não está nem aí para o público, porque vai poder pagar a sua vacina no privado? Né? O quanto isso ainda vai atrasar o investimento público, né, eu, eu, eu não consigo nem né, ficar discutindo. É, tá aí. Hoje a gente, a gente viu que o, o Ministro da Saúde é, foi, foi barrado pelo, pelo, por um dos ministros do Supremo de, de, de confiscar as seringas de São Paulo. Porque São Paulo já comprou há muito tempo. Né? Já tá com todos os insumos prontos e tudo certo. E o governo federal não fez isso. O que o governo federal planejava? Confiscar os insumos dos estados para começar a vacinação. E não comprou nada. Agora não tem como comprar, porque acabaram os no, no mundo todo. tá tudo muito caro. O presidente quer comprar, e aí que ele quer fazer o quê confiscar, e ele já comprou. É, um... Vou até é, é do, doloroso, né? <risos> é doloroso. É, assim, eu contei para um cliente meu que mora no Canadá, é brasileiro, né? Então, eu falei assim, Aí ele, ah, que tá muito frio, reclamando calor, ele mostrou a temperatura de lá, falei, meu Deus, menos 19 graus, lá, né? E aí a gente foi falando, ele falou assim: sabe quantos casos, é, não mortes, casos tem aqui, né? 140 KPO, não? Pô, não, não, pelo amor de Deus. E a gente tá, tá fechado, a gente tá em casa, né? eu, meu Deus. Aí eu falei assim, e aqui é a gente não tem seringa. E o cara é muito sério, sabe? Ele... E ele deu uma risada. Acho que foi tão bizarro isso pra ele. Foi a primeira vez que eu vi ele gargalhando. Assim. Ele falou assim, não é possível. aí Mas aquele é gargalhar não é assim. Ah, se ferraram, obviamente. é uma né? piada, né? É, é assim, não. Não, isso, isso, isso não, não é verdade. Simplesmente, né? Você tá indo por notícias falsas a psicóloga é doida. Então assim, eu falei, meu Deus, né? Meu Deus. É, então a gente tá aí, essas mortes todas, ou esses sustos todos que as famílias passam, né? É, com, só com a notícia, ou com o agravamento, ou com a internação, então nem se fala, com a intubação, então né? a família vai à loucura. É, Tá abrindo uma ferida coletiva, né? E, Oi, é, Para você, né, que já trabalha com, e fala bastante disso nas suas palestras, enfim, nos seus cursos, sobre cuidados paliativos, né? Sim, é um lidar constante com a morte, né? É, e paciente que sabe, que às vezes né, sabe que que não vai conseguir se recuperar, que é uma questão de tempo e tudo mais. Inclusive, tem profissionais né, próximos seus que, que estão trabalhando, a Flavinha, se não me engano, está né, né, nos cuidados paliativos agora, durante a pandemia. Enfim, assim, é, como é, você imagina que seja para um, um psicólogo que, que trabalha no hospital, que está em contato direto com esses, com esses pacientes, com os profissionais... Que estão lidando com esses pacientes porque é muito devastador para os pacientes que estão lidando diretamente, né? Se assim, como que seria, como que você imagina, o trabalho do psicólogo nesse contexto de pandemia, mais especificamente? É, o, os cuidados paliativos eles eles visam qualidade de vida, né? E cada vez mais se defende que que não precisa é, ter relação com a morte, né, mas de começar a dar uma qualidade de vida, então, é, eles eles, né, os paliativistas já entraram, já defenderam que tinham que entrar de sola no início da pandemia né, porque as equipes poucas, infelizmente no Brasil ainda foram, né muitas pelo menos foram desfeitas para poder compor outras equipes para trabalharem, né 24 horas ali. Mas os paliativistas têm um papel muito grande numa pandemia. Né? Ou numa guerra. Ou situações catastróficas. Né? Acidentes terríveis e tal. É, porque eles vão promover conforto. Enquanto a pessoa estiver viva. Né? Então, não estão procurando cura. Não estão procurando é, tempo de vida. Então a pessoa pode viver 10 anos. Pode viver né? um mês, tá? Mas aquilo de dar a qualidade de vida para essa pessoa. Então, um paliativista pode dar informações muito importantes para uma equipe que não é paliativista. Né? Então, como entubar melhor? Qual é a melhor posição? Como evitar, né, as lesões por pressão? O pessoal normalmente chama de escara. Né? Como tratar a família? É possível ter uma despedida? Uma chamada por vídeo? Vamos vamos fazer, né? vamos criar condições. Então, acho que muito do que o psicólogo está fazendo nesses contextos de saúde é criar condições. Mesmo o psicólogo que não seja analista de comportamento não vai usar né, esse termo. Mas é criar condições para que profissionais de saúde, né, é, familiares e pacientes tenham o maior conforto possível. Né? Tenham maior, é, tem uma sensação de acolhimento. Então, é, é um trabalho Entendi. puxado. Ana, a Loane, Ana. ela fez um comentário aqui no chat, ela falou assim, boa noite, no início eu acompanhava todas as informações, mas agora eu filtro bastante. Chega um momento, que revolta, as pessoas viajando para a praia, aglomerando, etc., Apesar de tudo que tá acontecendo, os números de casos aumentando e tudo mais. É realmente é revoltante. Né? Porque, poxa, cadê a compaixão? Cadê cuidado com o próximo? Sabe? Acho que tem gente que diz assim, ah, eu cheguei no meu limite, passei esse ano inteiro trancafiado, agora eu vou chutar o balde, tenho que curtir, tenho minha vida, aquela, aquela coisa, né? Do alto... Ai, meu Deus, acho que é do autocuidado. Em prol da vida, de você ter que curtir, sair de férias, porque senão, se você ficar dentro de casa, você vai ter depressão. Você vai ter que, é. Sabe? É Arruma umas justificativas assim, que nada. É revoltante. É. Oi, Loane. Obrigada pela participação, Indi. Eu também. Eu, eu parei de ver. Porque eu estava extremamente depressiva, sabe? os meninos sabem, né? Do tanto que eu tava é, não dormia, não e não entendia. <risos> Mais do que isso, né? Eu, eu não entendia. Eu falo assim, seguinte: a dimensão disso, a dimensão do impacto disso nas famílias, a dimensão disso no, no trabalho, né? Da economia, não. Né? E as pessoas meio alienadas mesmo. Então, eu via só assim, né, como é que tá e tal. Eu perguntava pra alguém, né, aumentou muito. A de vez em quando via uma notícia desavisada, assim, ai né? Por exemplo, ontem, eu deitada pra dormir, né, a pessoa que tem insônia, em vez de dormir, o que, que ela vai fazer? Entrar no Instagram. Pra se divertir e tal, para Desanuviar, né? Aí, teve uma notícia assim. Meu Deus. Me arrepio inteirinho. Idoso de 79 anos, internado por conta da Covid, é estuprado por outro paciente. Também, né? Com Covid. Gente. Até deu um tremor aqui, esquisito. Pode? Pode? né, então assim olha só, olha as coisas que acontecem, né, uma notícia que, que eu vi também há mais de um mês é assim ah, chegou uma mensagem que eu me perdi desculpa há ah, três idosos com covid né? numa salinha uma salinha bem pequenininha tinha foto é, dividem as, né, a sala com um, um cadáver, tá, então tinha uma maca com um saco, na né, cinza, e um idoso no chão, tá, outro idosinha no chão, no fundo, e uma outra maca aqui com outro idoso, e, e com um cadáver ali, sabe, são coisas, é, muito terríveis, muito terríveis. É, quem tá preparado para lidar com um corpo? Quem quer ficar ao lado de um cadáver, de um desconhecido? É, se eu já, já tô passando mal a nível de tanto, né, a nível de ódio, a ponto de estar internado, né, se eu não sei o que que é direito isso, é, caralho, aqui aí. Então, é muito descaso é, e é muita falta de preparo, obviamente, é, né, é, e ao é que alguns profissionais de saúde conseguem fazer, porque, né, não tá tudo na mão deles, eles, se eles forem tentar lidar com isso, eles não salvam uma outra pessoa, então, é tudo muito pesado e a gente como sociedade vai sentir isso daqui a um tempo, né, então pode todo mundo se curar, pode parar de ter gente internada, pode tudo, esses profissionais vão... Né? muitos deles vão cair alguns já estão caindo os né? que eu conheço tiveram crise de ansiedade, tiveram que se afastar por um tempo, voltaram Sim. ali na marra, sabe Sim. sou amiga de técnica de enfermagem de fisioterapeuta, de médico né? eu trabalhei na secretaria de saúde aqui um tempo então assim eles, eles relatam o medo, a ansiedade de levar para a família Hum. Ana, a Vivian entrou aqui no chat, Vivian Figueiredo, né? É. Ela falou que a mãe dela relata que todos os dias eram duas a três pessoas morrendo do lado dela. Então, no estado que já estava, eu tendo que lidar com é que isso. isso: que a gente não está preparado. É. Que é exatamente esse, esse, esse o foco? Porque assim a gente passa um ano inteiro lidando com isso, né? E as pessoas parecem se acostumar, né? se normalizou para algumas pessoas, ah, tá? Todo dia tem mil casos de mortes aí, tudo bem, amanhã vai ter mil, sabe? E não é para normalizar, não é para isso ser uhum. normal, não é para isso ser como, não é para isso ser coisa diária, ah, do dia a dia, quatro mil pessoas morrerem. 24 horas. Então, é, é assim, Nossa. é revoltante nesse sentido também. Principalmente nesse sentido, que as pessoas encaram isso de uma forma agora natural e vivem suas vidas. Até que aconteça com alguém próximo. Né? Infelizmente, para muita gente vai ser assim. Né? Tinha tempo que eu não sabia de um caso muito próximo e eu soube ontem né, de uma pessoa que, que está acamada ou seja, a pessoa não sai de casa, não se sabe quem trouxe de fora, né a casa já é reservada e então não, não se sabe, a diarista, né a filha que saiu algum dia, e, então todos os problemas que as pessoas já têm que essa família já enfrenta agora nessa né, covid a gravidade né que vai ser isso para essa família então como assim era para sensibilizar né as notícias eram para sensibilizar as pessoas que horror mil pessoas mais de duzentas mil pessoas né, que absurdo e não, né? As notícias estão. Sei lá. <risos> é difícil de explicar, né? Essa habituação, essa habituação no sentido comum da palavra, né? Não, no sentido de condicionamento respondente mesmo. É difícil explicar. Verdade, é Ana. as pessoas. Preferem buscar respostas alternativas que meio que justifiquem aquilo ou que, sei lá, mascarem ah não, é mentira, é fake, fake. ou sabe do que é realmente encarar os fatos e entender, poxa realmente, essa quantidade de pessoas está morrendo por dia essa quantidade de pessoas está sendo infectada por dia então, o que, é que a gente precisa fazer mais do que a gente já está fazendo para que isso diminua né Alô, a gente está falando aqui. Minha irmã é, teve infecção urinária bem séria, porque ela não conseguia sair. Me travou. Ah. Eu não sei se o Matheus está travando ou se sou eu. É, é ele. Foi o meu que travou um pouquinho, acho que já voltou. Voltou? Oi. É. Eu tá. não ouvi o que ela Ela continuou que... falando. Da infecção urinária. É. Mas o pior é que... só. É, isso. A irmã dela é técnica de enfermagem. É isso que aconteceu. E o pior é que isso ocorre também pelo desencontro de informações. A OMS fala uma coisa, o governo fala outra, elas ficam sob controle de um vizinho que pegou e foi leve, enfim. Realmente, são muitas informações. Pouquíssimas informações são realmente verdadeiras, né? são de uma fonte confiável. Então, assim, as pessoas realmente são bombardeadas de notícias o tempo inteiro. E, enfim, não vou acreditar para pessoas que. Nunca tiveram que lidar também com o fato de pesquisar, de pesquisar a fonte, de, de ver se aquilo é confiável, se não é. Então, as pessoas acreditam no que elas veem primeiro. É. É, tem muito brasileiro que não acredita na ciência. Então, né, no momento desses, que não vai mesmo acreditar, que não vai mesmo nem querer né, saber esses dados científicos. É. Acho que isso é um ainda mais, no ponto que a gente está atrasado, né? Então, nossa cultura está realmente muito atrasada em todos os sentidos. <risos> Sabe? É complicado, é complicado. É. É, e esse triste, tipo é. complicado né? é muito triste, né? A questão dos psicólogos dentro dos hospitais agora, né? Eu acho que, que é uma questão. Como eu estava falando de, de criar condições, né, para essas pessoas aprenderem pra, e, e se sentirem confortáveis e tal, mas é, a gente tem que fazer isso no dia a dia, a gente tenta fazer isso, né, em aulas, em palestras, falando com os nossos clientes, né? nos diversos contextos que o psicólogo atua, a gente tenta fazer, né? mas... Não é fácil se o outro coloca mil barreiras para isso. Então, é, é um psicólogo ou qualquer outro profissional mais humanizado, mais humanizado no sentido né? de tentar trabalhar de forma, de acordo com os preceitos dos SUS, né? que muito brasileiro nem, nem entende, né, fica falando para privatizar, gente, que loucura, a pessoa não tem noção do que, do que é isso, a pessoa. Não né, o SUS é uma maravilha, gente. Nossa, muito obrigada né, pelas pessoas que defenderam o SUS, que foram para as ruas né, defender isso. Quantos países não tem uma coisa dessas? E, ah, tem desvio de verba, tem corrupção? Tem, infelizmente, muita. Mas olha só, mesmo assim, né, chegam é, programas lindos chegam profissionais sensíveis, pessoas muito estudadas, sabe, muito preparadas, que poderiam estar tá ganhando muito mais dinheiro em outro contexto de atuação, né, estão ali, né, dando o sangue mesmo, é, né, sendo pressionadas de vários lados, para atender o cidadão, né, atender a qualquer pessoa, de qualquer camada social, de qualquer nível cultural, econômico. Eu trabalhava na atenção domiciliar, a gente ia a casas muito bem estruturadas, grandes, bonitas, família estruturadíssima, não sei o que, e a gente ia a casa com esgoto passando no caminho. A, né, a pessoa morava no fundinho assim, o esgoto vinha. E era... É, casas eram quartos, né, grudados uns no outro, então os cachorros presos em correntes, né, a gente tinha um cara com obesidade mórbida em cima, em cima de um sofá assim, no maior calor do mundo, aquele cheiro de esgoto passando na porta das casas, e, e ele ficava lá, toda vez que eu ia, ele tava lá nesse sofá, do meu, na mesma posição eu falava, meu Deus, né, a gente não pode cuidar dele com bem, a gente pode ver se, como é que tá, se tem lesão, se não tem. Não podia. E o nosso cliente lá, nosso paciente lá no fundo, hum, e assim, jovem, teve, era portador do HIV, né? E aí teve toxoplasmose. E a família tinha abandonado quando descobriu o HIV, e quem cuidava era o ex-namorado. E cuidava com amor. Sabe? Com uma gratidão. Com... Que, que, que em famílias, que em casas melhores, não tinha. Mas a equipe tava, e eu via isso em todos os profissionais, a equipe não fazia diferença. A casa que se tava. Né? Então, isso é o SUS que permite. Tá? todas as vacinas que a gente tomou na vida o SUS permite tem algumas que não tem no SUS a gente vai tomar no particular se tiver grana se for pediatra particular e ele encaminhar para essas vacinas tá? se não não tem outra é, tratamentos caros de cânceres avançados tá? o SUS que, que, que cuida disso, transplantes, o SUS que cuida ah, agora o povo não quer vacinar. Gente, vacinou a vida inteira. Né? Quantas vacinas você já não tomou? Cadê, cadê a sua carteirinha de vacinação infantil? <risos> a gente não vai ter, mas. Oi, Pois é, né? É engraçado assim engraçado entre aspas. Mas as motivações levam as pessoas a dizerem que não vão se vacinar. Né? São as mais absurdas e possíveis. E tudo isso. Para bater o pé e, e se engajar na defesa de um, de um governo, de, um, de uma ideologia, sei claro. lá, não sei de onde, sabe? Mas é absurdo. Né? Não faz sentido nem. Não faz o menor sentido. Não. Não. E, e já, já encaminhando para o finalzinho da live, mais um ponto que, que é bem pertinente é depois disso assim durante e depois disso tudo né quantos os efeitos que isso vai essa pandemia vai, vai estar causando as consequências que ela está causando mas os efeitos vão se perdurar durante muitos anos vai ser vacina agora tantos efeitos físicos como né a, os sintomas que vão continuar e tudo mais mas também os efeitos psicológico, né? E tem profissionais tem pessoas que perderam seus familiares, ou pessoas que foram acometidas com o vírus e que sobreviveram. Então, assim, para nós, psicólogos, estamos ali nessa linha de frente, como você acha que a gente deve se preparar para isso? você acha que a gente deve fazer? A gente tem que, Enfim, né? Porque não vai ter Não ter é. escolha ou muda de profissão, ou, né, põe na porta que não lida com, né, clientes ilutados ou pessoas com sequelas, ou pessoas com traumas, saíram super bem, não sei mais que, mais viram a gente morrer, né, tão constantemente, ou ficaram com o corpo, ou viram vizinho, às vezes não é nem na sua família, né, mas, grave então, é, a gente vai ter que lidar com isso. Tanto os que tá, trabalham no serviço público, né? Nos CAPs, é, nos, nas unidades básicas de saúde, nos NASC, acho que, que o governo tinha tirado o NASC, né, Não sei. É, mas, assim, onde o né, psicólogo estiver no serviço público, é, inclusive de tribunais, de ministérios, tem um psicólogo ali, né, e vai atender aquelas pessoas que trabalham no local. E nas clínicas particulares, a gente vai ter muitas pessoas com crise de ansiedade, com toque, com luto não resolvido, porque não se teve ritual, né, nenhum ritual, então nada disso foi respeitado, nada disso foi possível. Não é que, né, isso tá certo, infelizmente, né. De, de não poder ficar velando e enterrar, mas se a gente sofre muito com o luto, tendo todo o ritual que é acostumado, que a cultura diz que tem que acontecer, é abraçando, recebendo as pessoas, né? recebendo ligação, visita. Imagine como estão essas pessoas. Tá? E elas vão chegar aos nossos consultórios. E a gente tem que estar preparado para ajudar. Né, pela vida. É Só uma coisa antes que eu esqueça. Do mesmo jeito é, que a gente vê essas coisas horríveis, né? Da banalização e, e fica meio... Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar com essa pessoa? Como é que eu vou, vou falar alguma coisa? Eu não vou falar nada. né? Como é que eu vou tratar em termos maiores né, dos grupos? Mas a gente também vê umas coisas lindas. É, eu não sei se todos vocês viram, mas eu vou dar spoiler para quem não viu, quem não viu, veja o vídeo, tá? Veja o vídeo. É, tem no Mídia Ninja, né, no Instagram e no Facebook, mas é um vídeo do governo do estado de São Paulo, né, do Instituto Butantan. É, eles gravaram ontem, ontem, ontem, à noite, né, mas eu vi ontem. Gente, eu chorei, eu chorei, chorei, chorei. Toda vez que eu vejo, vou mostrar pra alguém, eu me arrepio inteirinho. Estão sentados os pesquisadores... Né, em torno uma, da mesa de reuniões, e aí o, o que parece ser o chefe, né, fala que tá esperando os dados que vão dizer se a vacina, aí, foco levitada da cadeira, se a vacina que eles estavam, né, procurando é ou não eficaz, se, vai, se eles vão poder entrar com pedido emergencial, de uso emergencial ou não, né, e aí é, entra, uma pessoa num portunhol, assim, que no início a gente não entende direito. E eu acho que até esse início é bonito demais, já. Ele fala que o pessoal da, da Áustria, né, é da Áustria, gente, ou da Suécia? Não, acho que é da Áustria. Né, era, era feriado no país e as pessoas trabalharam para avaliar os dados que eles tinham enviado. Então, assim, isso já é demais. Né, uma coisa do outro lado do mundo, trabalhando pela saúde de um outro país, né? Não tem disso mais, né? É PAN. Então, já, isso aí eu já comecei. Né? Eu não sei se vocês perceberam que eu sou meio chorona. E aí, é, daí eu já comecei. Aí ele abre o envelope e fala, né, Para casos leves e não sei o que, 77, 78% de eficácia. Aí todo mundo começa a bater palma assim, sabe? E eu, ai, gente, que emoções, todos emocionados, né? Porque disseram que tinha sido um período muito difícil, de muito trabalho, né? E aí. É... E um deles, o chefe, né, que tinha anunciado, foi lá bater com a mão dele, né? E ele, para os casos de internação, para os casos moderados a graves, 100% de eficácia. Ah, então, assim. Aí o povo começa a levantar e gritar e fala, temos uma vacina, temos uma vacina. E está entre as mais seguras, ou é a mais segura do mundo. Né? Então, assim, que ciência. Tá? Tem que colocar a cara bem grande, assim. Que ciência maravilhosa esse país tem. Né? E é o Instituto Butantan. Ele é estadual. É público. Tá? E não tem mais desculpa, a Fiocruz está tentando um tempão, né? Um tempão, sim. Me parece um tempão, né? Colocar a vacina dela. E não, não deixaram, a Anvisa disse que não tem nenhum pedido emergencial e tal. E... de uso emergencial. E agora a gente tem uma vacina, né? Com a chancela de pesquisadores internacionais. Fizeram hoje o, o pedido, Ana para a Anvisa já avaliar e já validar. Só falta a Anvisa, esperar. E aí a a Viviane ai meu Deus, o oh Viviane, desculpa faltou seu sobrenome, mas é Viviane DPS ou DAS no, no, no Instagram ela é uma graça, foi aluna da gente, do Encanto do Incluso é toda, toda essa vida. Ela é de Londrina né não, de Maringá e aí ela falou que o prefeito de lá já, né, tinha estocado é, seringa e tal, já tinha garantido, não sei o que. E a primeira vez que ela isso eu falei, eu vou pra isso! Né? E aí ontem a gente se falou à noite, assim, as duas, né, super emocionada, chorando <risos> com isso. Que tem que atingir todo mundo, tem que ir pro mundo inteiro, não é só para todo o Brasil, é pra todo lugar. Aninha, você queria. Você gostaria de fazer alguma declarações finais sobre esse tema, sobre, sobre o que a gente falou hoje. Queria agradecer, de verdade, assim, né? Você está comigo de novo numa live né, sobre esse tema e com a cabeça tão boa. Eu tenho um orgulho de vocês, eu nem, eu nem tenho que agradecer ao Diego, né? Que, que, que ensinou vocês, que treinou vocês. É. Um morro, morro de orgulho pelo posicionamento né, que vocês têm e pelos analistas de comportamento que vocês são. Tá? Obrigada. Por Rapaz, depois dessa, eu, esse vídeo eu vou mostrar em sala de aula. De uma vez um professor falou assim, eu não vou buscar, mas os colegas sabem quem, quem é. Assim. Pronto. É, você, Vocês de, gostam de colaborar e tal, e eu falei, olha, nós é analistas de comportamento, mais mas você tem um curso, tem, você é BCBA? Você tem algum curso de formação? Cara, eu fiquei assim, no chão. Fiquei, não, é só que citar uma classe de pessoas que estão aqui, né, que gostam da analista de comportamento, então eu não queria dizer que eu sou analista. Mas ó, a Ana Karina está dizendo, vocês é analistas de comportamento, então, esse certificado eu já tem. São ótimas. Não e queria agradecer de verdade a vocês, ao pessoal que está assistindo agora ou que vai assistir depois, me colocar à disposição. Não sou especialista, né, no assunto. É porque a gente vai estudando, vai, né, vai trabalhando, né, com cuidados paliativos, um pouco com atenção domiciliar. Então, você vai aí, sim, mas né, não sou uma super especialista em Covid, de, não, nem de longe, né? Mas a gente, onde tem comportamento, a gente se mete, né? Pode se meter com análises funcionais. Okay. Aninha, Vou, tem, algum, tem algum tipo de, de material, de leitura, enfim, de profissional? Uma um que eu gosto bastante é a outra, outra Aninha, que é a Aranha. Ah, não, ela ali é. É a única pessoa que eu tietei na minha vida. Os, os paranormalistas de sucesso também eu tietei. Mas. Ela tava tá no patamar, então. Gente, eu fiquei. Eu só fui pro congresso de atenção domiciliar porque ela ia dar a palestra inicial. E aí, no final, no final, tira foto. Minha amiga, não tô aqui, eu falei, tira a foto. Eu fui lá abraçar, assim, eu, caramba, que linda. Ela, pelos trabalhos, pela divulgação inteira de cuidados paliativos, né? isso tá ficando famoso no Brasil, isso tá, né? isso tá ficando famoso. As pessoas estão ouvindo falar disso por conta dela. né Tem outros paliativistas super bem preparados também, mas ela que ficou nessa divulgação, nesse ato mais político, né? Ela é foda, mas tem muita publicação. É, não na, eu nunca vi na área de psicologia, o, ah, não sim A BPMC fez, mentira, eu creio. A BPMC fez uma coletânea né, de artigos e tal. Que eu encanto assim, eu nunca vi artigo em si, né, mas deve ter também em periódicos, né? Se a gente procurar melhor, claro. Mas tem esse da BPMC que eu acho que é muito legal de, de ler. Né? não só para os que são analistas de comportamento, mas como falta literatura, a gente tem que se preparar de forma rápida, procurar né, o que tiver. A gente vê muita literatura de cuidados paliativos no Brasil na enfermagem. Tá? Então se você jogar cuidados paliativos, você vai ter muito extenso de enfermagem, vale a pena serem lidos. E da Covid em si, tem material do Ministério da Saúde, né? Tem material da BPMC. Sobre luto... Sobre luto, a gente também acha... É, a gente acha mais textos. tá A, a pessoa que me vem à cabeça... Né? Duas pessoas me vem à cabeça. E três. Desculpa. Olha, vai, vai, surgindo É, é porque eu sou muito ruim de lembrar de nome. Depois eu fico, meu Deus, como é que eu não sei, pelo amor de Deus. Mas se você colocar o um nome na internet vai baixar muitos artigos, né? Mas a Joana Elise, Joana Elise de Freitas, que é da Federal do Paraná, foi minha colega aqui na UNB, e a Maribel Douro, elas fizeram até o um capítulo para o livro que eu tinha lançado de equipismo de profissionais. Né? O capítulo é apaixonante. Tá? A Maribel não é psicóloga e a Joana Elise é da fenômeno.. Nossa, minha língua Fenomenologia. Isso. Tem que falar rápido, como sai Não. É, eu fico. <risos> já... Não, vou tentar. Fenomenologia. Ela é um amor. É. E ela, é... ela é casada com Alexandre uhum. né, de que, que eu me enrolo para falar o nome, que é analista do comportamento. Olha só. Ela escreve muito sobre luto. Ah, então, vale a pena procurar pela Jo, mesmo ela não sendo uma análise do comportamento, tá? É, tem, é. tem uma dissertação, o um TCC, da Oliveira, eu é não sei o primeiro nome, que é sobre luto do ponto de vista da análise do comportamento. Tá? É muito legal. E assim, é, vamos trabalhar com mais compaixão e autocompaixão nesse momento, Acho que esse né, a sugestão, o pedido né, que eu faço. Humilde, humilde. Aí, ó, tem palavras que eu sempre erro. Humildemente. Ah. <risos> Aninha, pois assim, é, te agradeço muito por ter dado seu tempo para a gente estar aqui hoje, né falando sobre isso. Agradeço a vocês que estiveram conosco durante muito essa live. Legal. Vai ficar salva aqui no canal. Também vai pro canal da Ana. Ela vai virar agora youtuber real oficial. 2021 é o projeto de vida dela. É o YouTube dela de, de vídeo. Uma filha minha vai me ajudar com o Instagram e a outra com o YouTube. Isso, por isso que é bom ter gêmeas. É, chegar tá amanhã. Então... então é, obrigado, santo, Ana. Obrigado a todos vocês. E, gente, esse foi só o primeiro vídeo, a sua primeira live do ano. A gente vai buscar fazer mais lives durante o ano, né? Disponibilizar mais conteúdo gratuito para vocês, é... Até porque o nosso objetivo sempre, desde o início da Encantos, foi esse. Foi disponibilizar conteúdo científico, né? análise de comportamento, conhecer a análise de comportamento de um jeito mais fácil, esse acesso mais fácil, mais, mais facilitado, sem ter pagar horrores para fazer um curso, para ouvir um profissional falar sobre um determinado assunto. Então, é, é, esse ano de 2021 é que a gente se preparou para isso. Né? Ao máximo, possibilitar que isso aconteça. Claro que vamos continuar tendo custos que, que, são, que são pagos, claro, é, mas buscando sempre trazer um preço menor para vocês, Fazer bolsas, a gente montou um edital que a gente usou no curso de Aba Altea, no último curso de 2020, que vai continuar sendo utilizado nos próximos cursos aqui em diante, para o pessoal que não tem função nenhuma de arcar com, com o curso, então, com bolsas 100%. Então, o pessoal vai responder o edital, edital, passar por uma entrevista, e aí, tudo ok, ganha a bolsa dos cursos. Obrigada, é, é, demais. O pessoal está sempre... É. A gente tem muita novidade. Não dá para falar sobre aqui. Mas durante, durante as semanas a gente vai lançar. Que tudo vai estar lá no canal do Zalegren. É, para vocês conferirem depois no Instagram, certo? Então, obrigado. Ainda, a gente tem live com Adriano Facioli. Né? sobre é, o janeiro franco ele vai é, falar trabalho dele é, ele trabalha no CAPS aqui no, no Distrito Federal o Adriano, se quiserem seguir no Facebook, se bem que eu acho que nem deve ter mais espaço, né? o Facebook é limitado mas ele faz publicações lindíssimas interessantíssimas e ele tem um canal no Youtube com o nome Frank Java tá? pra quem já quiser ir Sendo apresentado a ele. Mas eu não sei o dia certinho. Ele tem um canal, então, ele tem Instagram também. Instagram, acho que ele não tem. Não, né? Tem a Carlinha... A Carlinha me corrigiu aqui. Realmente as entrevistas já foram... já foram feitas. Agora é só editar, é verdade. Pro pessoal é, bolsista. É... Então, assim, vão, vão conferir, vamos aguardando no Instagram que vocês não consigam ter as novidades. Logo, logo, tá? Essa live daqui a pouco a gente vai estar divulgando também com Adriano, tá? pra vocês saberem o um dia certinho, o um horário, tudo mais. Tá bom? Tem muita Obrigado. coisa por esse semestre. Tem, né? eu nem lembro. Tem coisa é. É. É. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigado, Obrigada, Aninha. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Tchau. Se <risos> cuida. É.